dia top 5 hoje. Tomara, mano. Tá ligado? Olha ah lá, é a meta, rapaziada. Eu só quero subir dois degraus, mano. Só dois degrau tá gostoso. Eu quero terminar o dia no top 5. Vou dar conta? Não sei, mas vou tentar, beleza? Vou tentar. 15, como faz pra jogar certinho e focado sem tiltar? Não sei, mano. Sei lá, se tem até uma, uma receita mágica, será, rapaziada? Pra o cara jogar certinho e não tiltar, velho? Eu acho que isso aí é individual, mano. Eu não, eu não faço a mínima ideia da sua realidade como ser humano, velho. Isso aí é individual, velho. Respira, lembra que é só um joguinho Foca no seu, nada de ficar olhando Dos outros, tá ligado? Isso aí implica na vida, não fica cuidando da vida dos outros Não, foca no seu, entendeu? Aí no LOL, não fica lá dando rage no cara Tiltando, xingando ele, não Foca no seu, mano, assume seu próprio erro E já era Bom dia, Kenzi, faz a cara de safado foi o o Prime SLC e eu fiz o Riven Ó que eu faço, mano Fazer uma diferente Que não valor A vida que mas eu só vi a cabeça Já vem escorregando o bombom, pelo fudeu amor de Deus. Deus. Rapaziada, fodeu esse jogo, mano? O que, que vocês acham? Fudeu ou não fudeu, velho? E eu tenho que pegar a tenacidade. Pega ou não pega? Mas eu só Fudeu, tá ligado? Esse jogo, mas vambora. Mano, eu não vou pegar tenacidade na runa, não. Eu faço tenacidade nas botas esse jogo e com o elixir, vai Puta merda, galera. Lorde Pinto no outro time, velho. Fudeu. Já azedou, velho. Mano, prefere reca de ímpeto ou conquer? ímpeto. Mas esse jogo. Esse jogo eu trolei, viu, rapaziada? Eu consigo perceber que eu trolei esse jogo. Era Pra eu ter pegado o Conker 100%, mano. Era Conker 100% esse jogo, velho. Mas eu gosto de ímpeto, então foda-se. Ele vai ser melhor do early game, tá ligado? Startup mesmo. Se pá, né, velho? Quem que será que é essa Reeveen aqui? Tem nick de cara bom, mano. Vou mandar um joinha. Se ele mandar um joinha, é porque nós é camarada. Que ele já errou o Big List nem mandou Mas eu só vi a cabecinha Era Smite Vermelho? Mano, esse jogo era Smite Vermelho e Conquer Só que como eu tô com a runa do Speed Cristof ímpeto, Fui Full Speed, entendeu? Vamos de Full Speed até o final que se foda é essa, runa, cabecida, essa runa e essa spell minha Ela é melhor early game Se eu fazer valer a pena, tá lindo, tá ligado? Rapaz, pouca gente respeita o viewer com pontualidade Assim como você Valeu, eu era meu compromisso, né mano? Como ser humano aí, todos os dias Tá online às 10 da manhã, mano É né? meu compromisso, assim, se eu não não arcar com esse compromisso. Acho que fica faltando alguma coisinha de mim. Oi, cabelinhos de morango. Será que eu consigo ser jogador de basquete com 1,30 e pesando 80 quilos? Uai meu guerreiro. Acho que tudo é possível aos olhos daquele que crê, amém? Mas assim, você tá... Às vezes você não tá num, numa estimativa de tamanho bacana. Ainda mais pra jogar basquete, né? Mas assim, dá pra dar, hein? Dá pra dar. Deve ter uma, um especial pra essa turma, né? Do 1,30. Eu acho. Posso estar falando besteira. Não sei de nada. Tá morto, chefe. Não nem do fantasma, galera. Vou ajudar a puxar aqui, porque o cara tem TP. Se o top sair vivo, deixa eu fingir que eu vou subir. Acho que eu vou ter que subir, galera. Olha onde teve TP. Eu vou dar um dano nesse cara aqui só, velho. Só miar ele um pouco aqui, tá bom, tá ligado? Double kill. Que? A o matou véi. os dois? Como? Caralho. Mano, que... Foi a top, vi a Urban com um de vida e pá, ma... Que? Caralho, velho. Entendi, foi nada, mano. Que cara bom, mano. Cara, essa desgrama aqui, velho. Puta que pariu, velho. Como é que. Acho que os cara foi vá, mano. A única explicação é que os cara foi daivar, tá ligado? Nossa, se ele matar o cara de novo, coitado, ele vai quitar, mano. Ele vai matar o cara, se liga, se liga, ele vai matar, se ele matar e morrer, não é o worth, mas ele vai cagar na cara do cara, eu acho que é importante... <risos> Ai, o que que tá acontecendo, véi? Aprendiz do Dudu? Tá, vamos descer agora, focar no dragão, teve um guerreiro que falou que se eu fizer o drag ele vai escorregar o Prime. Ó, ó, ó, ó, ó, Jimmy! Uh, caramba, vamos reto, vamos reto Eu vou reto, eu vou reto, eu puxar essa aí, eu vou reto Bora, bora, bora, Glade, bora, bora, bora, bora Já vai, já vai, já vai, já vai, já vai, paizão, já vai, paizão Já vai, paizão, bora, bora, bora, bora, bora Ai, mano, que merda, velho Esqueci da porra do galho, mano Se a Glade não morrer, tá bom o oh, blade Ai, o vídeo Ai, Lulu! Filha da fruta. Né? Acho que eu vou rushar a bota de VR, talvez, hein, mano. Deixa eu ver. Na real, que... Nossa, eu comprei o um item errado, mano. Caralho, eu comprei o um item errado, mano Era pra ter comprado o Fugor, eu comprei isso aqui Ué, por que eu comprei isso aqui? Eu comprei sem querer, velho. 15 já jogou contra o, hero... o jungle europeu da Loud? Ah, é, mas só que ele não... ele não tava na jungle quando eu joguei Ele tava... Suporte de Pantheon Passamos a lambida nele Ele não entendeu, foi nada Foi esse jeito, inclusive, foi antes do CBLOL, assim, parece Que merda, eu não ter comprado Fugor, mano Tô sentindo falta, velho. Será que eu vou ter que dar B, velho, pra comprar essa praga? Vamos farmando enquanto isso O dia aqui tá gostando de jogar na jungle com o Call Champion, mano eu tô gostando de Fiddle, Recarim. O que mais que eu tô jogando? Olaf, muito roubado, né? Graves, essas paradas, tudo tá forte, mano. Tudo recomendo você também jogar, tá ligado? Elise tá roubado. Eu não tô jogando de Elise, mas se você, se você souber, quiser jogar, é, é roubado. Eu vou usar alto Top pra essa Riven aí, mano. Ele quer meu carry esse jogo. Nossa, o cara vai ficar forte aí, mano. Cadê o Lord Sam? Tá aqui? Cadê o Lord Sam? Onde que ele foi, né, mano? Pega o gold da torre, meu bom. Pega o gold da torre, né? Lord Sam fez o drag, nós temos que matar esse cara aqui de novo. O cara tentou me matar na humilda, mano. Eu vou ter que ficar e roubar a gemma do do Lord Pinto, mano. Porque ele deve roubar a minha provavelmente. Mas né? eu só vi, velho. Vambora, rapaziada. Tô tryhard, hein, mano. Vou dar um big clear, galera. Eu posso morrer aqui, tá ligado? Mas vai ser um big clear dando over. Pra voltar com o meu item fechado. É, é, eu tô sentindo. Eu vou morrer aqui, né, velho? Fiz, galera. Pronto, tô indo embora. Vou até ligar o Pocotó. Vamos meter o pé. O que, que, é que, que eu acho da Nidali tá nessa season? Bom. Acho forte, mano. É um campeão pra punir. Na minha opinião, a Nidali é feito pra punir. Tipo, ela punir bem Fido ou punir car. Tá ligado? É um campeão pra dominar a selva e punir o jungle inimigo, na minha pequena visão de League of Legends. Um pouquinho que eu sei. Hoje diga agora, mano. Só preciso de uma bota de MR esteira que aí eu consigo lidar com esse Ramos, com esse time dos caras. Tem quantas contas no LOL? Um a seis, acho. Se pá mano. Olha lá, o meu, o meu recal atrasado fez meu time perder essa teamfight bot, mano. Eu consigo me culpar nessa teamfight do bot aqui. Eu acho que eu não precisava ter feito o golem, não. Se eu desse B e voltasse, era, era lindo. Meu Deus do céu, velho. Que medo de polymorph da Lulu, velho. Eu tenho maior medo dessa skill, papo reto. Bora, galera. Mata todo mundo, velho. Eu quero que vocês matem todo mundo. Aqui é esse aqui mesmo, mano. Esse aqui mesmo. Esse aí mesmo. Perde tempo, não, velho. Mata essas pragas tudo aí, velho. Porque se o recalho é amarelo, é porque a gente tá de challenge nessa conta, pô. A rito fez isso. Bom né? dia, Campo Lord sempre que escorrega o Prime. Nossa, cara. Mas como é que eu vou campar o Lord Sem? Ele é jungle ou seu cabeça de pica? Já vem deslizando o bombom aí, fi. Fica com muito charme, não. Eu vou ter fantasma... Ah! Ai meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Dá nada, dá nada, dá nada. Eu vou chegar mais rápido lá no mapa. Ai meu Deus do céu, vai fazer falta demais, mano. Eu ia pingar que o meu tava up. Não é nada não, tá, tá em casa. Quem que falou lá, galera? Ah, Marquinhos, escorrega o fantasma que eu escorrego de carro pra... Tinha um lá que tinha falado, não tinha não? Tinha um menino lá que falou. Mas eu só vi a cabeça. Aí, é. ele aí. Pera aí que eu já agradeço. Erro. E a Riven nem morreu! Meu Deus, essa é Riven. Meu Deus, Baron! Caralho, essa é Riven, mano. Emo é drenário com Jimmy. Tipo, que delícia, mano. Vamos lá pro Arauto agora. É rádio. Tá, eu tenho minha jungle pra farmar, mas tem Aralto pra fazer, né? Acho que eu vou levar o mid primeiro. Esse cara é bom de Riven. Eu falei pra vocês aí da Champions Select, mano, que ele tinha... Você olha pra essa Riven e você vê que ele é bom, mano. Sei lá, o nick, o jeito que ele clica, o jeito diferenciado dele que ele não digita nada. Mandei um emote do joinha pra ele, ele não mandou nada. Então você vê que as escolhas, o jeitinho dele clicar, você vê que ele é bom, mano, esse rapaz aqui, olha lá, ó, só dele ter parado esse recalho aí, ó, aí também já estamos demais, né? Passa o, o pocotó dele. Se você puxar mais um wave, você vai gastar bastante spells, meu querido. Jimmy, me cura! Ah! Puta, Jimmy! Ai, não consigo apertar os botões! Não consigo, velho. Mas um eu só três, vi a tá cabecinha. Hoje aqui, galera. Foca aqui, ó. Foca aqui, velho. Foca em terminar isso. Esquece esses mob esponja aí. Termina o drag. Beleza. Uhul! Cavalo. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Não tem flash nessa partida. F no chat. PL. Engraçado, né? Vocês estão vendo a ah, Riven, galera. O cara na solo kill aqui. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Acabou. Já lance Prime pra matar o Lord Semi vocês viram a Riven, galera? É o Bankais lá, mano.